Jesus amado. Olá, todo mundo! Eu sou a Isa. E lembra que eu pedi pra vocês votarem numa tabela com várias maquiagens? Então, teve mais de 200 curtidas, ou seja, votos. A maquiagem mais votada que eu pedi pra vocês votarem na maquiagem que vocês acham mais bonita, que vocês mais viram, foi a jealousy. Na verdade, eu errei. A jealousy. No caso deve ser inveja, sei lá. Com 108 votos. Eu usava bastante essa maquiagem, né? Estão todas aqui no moderno. E a que eu mais usei foi a business class, de longe. Na verdade, a red velvet era a mais fácil de todas. Mas por que eu tô falando isso, né? Primeiro que eu tô com essa cara, assim, tipo, sem maquiagem, só fiz a pele. Porque eu vou copiar a maquiagem que vocês escolheram. Eu vou refazer a Jello Easy na minha cara. Por isso que a minha sobrancelha tá bem grossa. Até que não tá tanto. Mas ela tá bem grossa, o espelho tá aqui. E tá bem forte, né? Porque nessa maquiagem é super forte. E por isso que eu tô com isso daqui na mão. Tá feio, tá, gente? É o olho da Jello Easy. Eu peguei alguns tutoriais na internet. Assim, procurei alguma coisa que tivesse a ver. E eu achei até alguns que fossem parecidos, mas aí no final essa maquiagem não é tão difícil assim. Primeiro vamos analisar ela. Eu, eu, eu tô um pouco nervosa, tá? Tá toda essa bagunça aqui, assim. Batom vermelho, tranquilo, tá aqui. O rosto é bem forte, rosado, assim, um blush bem forte. Eu já tô de base, tá? E como a minha base não é da cor do meu corpo, porque eu, eu molhei, aí minha cara tá branca. Eu fiz o contorno já de creme com isso daqui. Então, na verdade, eu fiz com o resto que tinha nos pincéis que eu uso para fazer isso. E fiz a sobrancelha já. Eu não tenho aqueles fixador de sombra, essas coisas, eu não tenho, tá? Então, o que que eu fiz? Eu passei a base, que é uma base da Vult, aí, e passei isso daqui, ó, lápis bege no meu olho, assim, fui passando e espalhando com pincel. Meu côncavo, gente, cadê, né? Primeiramente, olá, tudo bom? Pálpebra. Então ele já tá pegando aqui, já tá marcando umas coisas. E eu vou usar isso aqui como base. E a maquiagem aqui a gente vai analisar. Tem esse cut crease, que é essa parte branca. E, nossa gente, ficou bem parecido mesmo isso daqui. Ótimo. Um delineado bem puxado Assim, não vou fazer tão puxado, porque, né, eu vou fazer o máximo que der pra fazer. Pra não ficar muito feio. E o olho, gente, tem tipo um lápis azul embaixo. Eu achei esse daqui, ó. Mas ele tá um pouco velho, eu não sei se a cor vai... Bom, parece que pega, né? Mas vai ficar um pouco mais forte do que tá pedindo ali. Eu vou ficar toda suja nesse vídeo. E eu peguei uns cílios também, que eu não sei colar muito bem. Vamos lá, vou usar essa paleta aqui, que é a única que eu tenho. As cores, elas não são tão fortes, tá, gente? Quer dizer que eu não sei direito o que eu tô fazendo. Então isso vai ser bem difícil pra mim. O ar tá ligado porque eu tô com... Tá um calor e eu tô com medo que eu derreta. Eu vou fazer mais ou menos o que eu vi no tutorial. Eu tô sujando tudo com a minha maquiagem na mão. Eu deveria ter tirado isso, mas eu preciso olhar pra saber o que eu vou fazer. Então, eu não sei como é que tá aí. Eu dei uma olhada. Eu acho que tá bom pra vocês enxergarem. Ah, eu, eu já tô perdida, gente. Eu já me perdi no tutorial. Passei do lado errado já. Esse vídeo não é pra ensinar maquiagem pra ninguém, porque eu não sei fazer, tá? Eu, eu me viro, assim, e eu fiz essa na mão. Eu não tenho dons artísticos, você acha que eu tenho dons artísticos? Desculpa te dizer, mas não. Então, esse vídeo, gente, não é tipo, ai, ah, estou aqui copiando a maquiagem do COVID, super feliz. É um desafio pra mim. Eu vou colocar o um marrom, né, porque eles sempre falam pra você marcar o côncavo com marrom. Então, eu vou vir aqui, vou marcar meu côncavo. Errei já. Eita, peguei dois marrons diferentes. Vocês viram no meu vídeo me maquiando do look monocromático, então? Eu errei, eu errei, gente. Eu acertei o lugar errado. Parece que eu levei um soco no olho. Ai, não isso. Lembrando, né, gente, que o rosto da Doll é um rosto, assim, que não existe. E não vou colocar inspirado, que não foi inspirado, tô realmente copiando. E eu também não tenho muita maquiagem, gente. Vocês acham que eu tenho, tipo, nossa, muita maquiagem? Eu não tenho, sério mesmo. Eu tô usando o que eu tenho, assim, pincel. Eu não tenho aquele pincel fofinho de esfumar. Eu tenho coisas que eu fui conseguindo... Ao longo da minha vida. Mas é que é o truque, né? Tem que colocar o marrom primeiro, depois outras cores. O outro lado ficou melhor. É que esse pincel, gente, eu errei o pincel e ele tá com um azul. O que ele vai fazer de próximo agora, que eu praticamente já fiz? Que é passar um preto aqui, assim. Pra gente, né, ter uma pontinha de alguma coisa. Não, eu não consigo entender que fica falhado. Daí eu não consigo, tipo, esfumar se ficar falhado. Esse olho, gente, tem menos pálpebra que o outro. É bem mais fácil pra mim fazer nesse olho. Quer dizer, não mais fácil, mas as coisas parecem que dão mais certo. Aparentemente tá igual, eu não tenho certeza, porque eu não, eu não consigo enxergar direito. A luz tá vindo de um ângulo assim e... Eu não sei... Parece que não tá mais escuro que o outro, eu tô fazendo umas coisas loucas aqui. Agora vai ser a parte que a gente vai ver com o um azul, que não sei se vocês enxergam, mas é um azul escuro que tem ali, não é só um preto ou um cinza, é um azulzinho, sendo que embaixo, né, é azul. Então a gente vai vir aqui com o azul. E também não é o cat crease no olho inteiro. Por que, que eu tô explicando? Sim, gente, eu estou derrubando aqui embaixo do meu olho. Mas depois a gente arruma isso. A gente passa mais, mais base, sei lá. A gente arruma depois. Jesus amado, o que eu fiz? Eu espalhei no lugar errado, sem querer. Senhor, como é que limpa isso? Agora, gente, que vem a parte difícil. Que eu teria que ter, tipo, um corretivo muito bom, um jumbo. Pra fazer o, né, a voltinha, essa voltinha aqui. Porém, eu tenho um cajal branco. Não vou passar o corretivo que eu tenho, que é o único corretivo que eu tenho da Ruby Rose. E ele é muito, assim, tipo, cremoso, sabe? Eu vou passar isso aqui. Qualquer coisa, eu tenho um da MAC aqui. Que talvez seja melhor, ele é bem melhor na verdade, só que é da MAC né gente, então a gente vai tentar passar isso aqui primeiro O erro que eu falei que eu cometi, é que eu passei primeiro o azul, e era para ter passado esse treco aqui primeiro Na minha mão deu, e aqui não está dando, mas eu consegui dar uma cortada né É gente, cancela o cajal branco, não rolou meu Deus, a princípio funcionou. É, meus amigos, não tem como, Mac versus uma marca que não sei qual é. Agora, cadê? Eu vou vir com isso daqui. Vamos tentar espalhar. Gente, essa técnica de fazer assim funcionou. O problema é falta de pigmento, sabe? Eu, eu consigo fazer as coisas, mas fica tudo meio assim, porque minhas maquiagens não são boas. Depois disso, agora a gente espuma de novo. Esqueça que eu não tenho côncavo, daí eu fiz assim e sumiu o branco que a gente fez, mas tudo bem. Meu Deus, gente, eu acho que funcionou. Agora eu só vou tentar dar uma limpada nessas erradas que eu dei aqui. Não ficou igual, igual dos dois lados, mas eu fiquei feliz até... Vamos dar uma arrumada aqui, onde dá pra arrumar, né? Tem um branco aqui, gente, que parece açúcar, mas eu não... ele não funciona muito bem, assim. Beleza, gente, olha, eu acho que tá muito bom, assim. Eu vou pegar esse branco e vou passar embaixo, porque embaixo... Tem um fundo branco. E agora, tem que dar uma limpada aqui embaixo. Eu não faço a mínima ideia de como limpar. Eu imagino que não seja assim, né? Porque eu vou passar mais uma base depois. Eu fiz a parte de baixo fora da câmera, né, gente? Porque... Eu precisava enxergar muito bem. E agora eu vou fazer o delineado e colocar os cílios. Eu não vou gravar essa parte, por quê? Primeiro porque o delineado precisa enxergar muito bem. E eu prefiro ficar assim. Então não adianta, vocês não vão ver muita coisa. E os cílios eu vou demorar muito pra colocar. Eu volto na hora que a gente for fazer, ó, os lábios e terminar o rosto. Cheguei, gente. O meu olho tá completo. Eu acho que tá bem parecido, mas não vamos cantar vitória ainda. Eu tenho que... Fazer a boca e aqui. Eu acho que eu vou fazer primeiro aqui, porque a batom sempre por último, né? Eu, eu sempre ouvi as pessoas falarem isso. Então, eu vou usar tudo o mesmo pincel, tá, gente? Aparentemente não tem contorno escuro aqui. Só tem um blush bem forte. <música> Tá marcado aí pra vocês Aqui tá bastante Eu não curto muito blush, assim Não é algo que eu fique, tipo Esperando pra fazer na maquiagem Porque eu sempre acho que eu estrago A gente vai no iluminador agora Melhor parte, né, galera? Melhor parte Ela tem muito iluminador na cara Tipo, muito mesmo E agora, o final da maquiagem, né Que é esse batom vermelho esses filhos é ótimo. Obrigada, minha irmã, que me patrocinou. Nossa, já fico com uma carne mais velha, né? chocada, que eu tive apenas um erro bem pequeno aqui, que eu não vou nem encostar, esse batom ali era pra ser mate, tá? Só que como eu tô, né, com creme embaixo, ele não ficou mate, mas eu vou transformar ele em mate de novo, pera. Aí a gente vem de novo com o iluminador, eu vou arrumar meu cabelo agora, eu já venho. Olá, tudo bom? Vamos aqui novamente Olha só, esse é o resultado final da maquiagem Meu cabelo tá? tava preso, né? Ele tava preso E o que vocês acharam? Vou puxar meu cabelo pra trás pra vocês verem direito Eu achei que ficou bem parecido Eu só não tenho olho azul, né? Se eu pudesse eu trairia uma lente aí pra vocês Já que eu não tenho olho azul, a gente usa um filtro do Instagram, né? Vocês acharam. Esse filtro, né? Ele é pra deixar o nosso olho azul. Só que tem que estar tá longe da luz. Então eu vou tipo, pra um lugar longe da luz. E daí essa é a maquiagem que a gente acabou de fazer sem luz, né? Tem que ser sem luz. O que vocês acharam? Eu acho que falta um pouquinho de blush. Olhando assim na minha cara Mas eu não queria colocar muito não gosto muito de colocar Eu sei que a intenção é copiar o negócio Mas eu acho que não ia ficar lá essas coisas assim Não ia ficar muito bom na vida real e aparecer realmente que eu levei uma chinelada Então eu quero que vocês me falem isso, é meu primeiro vídeo de maquiagem de verdade, né Na verdade, porque dá muito trabalho eu, tô, eu fiquei duas horas gravando esse vídeo, gente Duas horas, é Entre gravar, se arrumar, enfim, né Eu gostei bastante, eu acho que ficou Acho que ficou bonito Eu não usaria com esse batom, que eu acho que é muito forte Mas eu gostei, e aí o que vocês acharam? Se você gostou, comenta aqui embaixo O que você acha que eu deveria ter feito diferente O que você achou desse vídeo, você acha que eu deveria fazer mais Se você gostou, não esquece de deixar o seu like De se inscrever no canal E de compartilhar esse vídeo, gente Porque é tudo trabalho, entendeu? <risos> Tchau